Meditação. Por que, que isso ajuda na competência de foco? A meditação ajuda em um trilhão de coisas. Quando você começa a meditar por um minuto, dois minutos parece pouco, né? Cara, três minutos, para quem nunca fez meditação, é um desafio gigante. E é interessante colocar uma observação, que é a parte de mais de neurociência, que é o seguinte. Por que, que a criança, quando tem envolvimento com música, melhora na matemática, na ciência, na biologia, no colégio? Não é porque ela ficou mais inteligente. Mas por que, Celso? Quando ela aprende música, ela a desenvolve a habilidade de foco e como ela desenvolveu o foco, ela transfere o foco para matemática, para ciência, para biologia. A mesma coisa você quando está meditando ou fazendo exercício de respiração, por exemplo. Você está treinando a habilidade de foco e aí quando você for trabalhar, você aumenta o teu foco porque você desenvolveu a habilidade do foco. A gente não consegue saber todos os benefícios da meditação Enquanto a gente não vai lá e faz, você vai ver coisas incríveis. Por exemplo, uma das coisas mais fortes que a meditação me entregou era a desidentificação de mim, eu, quanto pessoa. Isso não é filosófico, isso é bem prático mesmo. Quanto que está aqui dentro, ó. Os meus pensamentos, emoções. Você já passou por isso? Você está lá concentrado, trabalhando, fazendo na sua rotina, seja ela qual for. E aí, de repente, alguém comenta alguma coisa. Fala assim, ó, a palavra assim, ó, Bolsonaro. E aí aquilo ali já desperta em você uma série de emoções e pensamentos e opiniões e tal, não sei o que. E aí você já saiu do foco. Porque você não consegue entender que você não é os seus pensamentos e emoções e você entra com tudo ali, ó, de cabeça naquilo ali, numa discussão que não tem nada a ver com você. Então a meditação ela vai fazer você conseguir voltar, ser muito amoroso, muito generoso consigo mesmo, perceber esses momentos de distração e ter a possibilidade de retomar o que você estava fazendo.